E aí galera, beleza de nota tá com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui no GTA Kids É moleque Bom, seguinte mano Não vou fazer vozinha de criança Aqui porque na minha opinião Acho bem ridículo Eu sei que a galera do roleplay aí Costuma fazer, nada contra Eu acho que até Para os caras fazem Os caras fazem ali Faz algum sentido né Para o pessoal ficar ali é, fazer o um personagem, né? E tal. Vai a gente vai usar a voz aqui normal do Dinatinha. Mas tá aqui o Dinatinha Kids. Cabelinho platinado aqui, ó. Um Targaryen. Enfim, seguinte. Cheguei aqui da escola. E toda criança quer brincar, né, mano? É uma motinha. Mano, eu não sabia que isso aqui era. Eu não, eu não sei se isso aqui existe, ó. Fica bugado. É muito pequenininho pra setar. Dá uma bugadinha ali. Mas enfim, tá funcionando nossa botinha aqui, ó Vamos brincar aqui, ó Mamãe e o papai falou que não pode ir pra muito longe Mas só como é que é criança, né, mano? Deixou criança sozinha Galera, vamos brincar aqui Caraca, mano Ó, seguinte, mano A gente vai ter que voltar rápido Vai, motinha, vai, motinha Não é uma moto isso aqui, né, mano? Tem quatro rodas Chamando de moto, mas não é uma moto Oi, teclado Vamos lá, ó, a gente tem que voltar rápido aqui, ó Porque, ó, o tempo tá fechado, galera Provavelmente vai chover Sai da frente, parceiro É, sai da frente Bora lá, isso aqui não é o local ideal pra... Eita! Não é o local ideal pra brincar, porque... O trânsito aqui tá complicado Mas a gente tem... Mano, mas isso aqui é difícil guiar, hein? Bora! Ai! Ai meu Deus Bom galera, ó, ó, ó, começou a chover, ó Falei, falei, ó Ó, vamos, vamos pegar Ai meu Deus do céu Pera aí gente Eu sei que meus pais são irresponsáveis De deixar eu brincar assim na rua Mas é a vida Ó galera, muito bem, mano Passou um tempinho aqui, ó A gente esperando a chuva passar Mas ela ficou mais forte, mano Ó os relâmpagos aí e os caras estão batendo ali, ó. Tá todo mundo querendo ir embora. Será que tá acontecendo alguma coisa aí, mano? Não sei, velho. Ih, galera, tá tremendo. Tá acontecendo, cara? Ó, oh, que isso? Terremoto, terremoto. O terremoto, o terremoto. Minha nossa. Caraca, eu tenho que pular aqui, senão eu vou cair, velho. Que isso, cara? Olha isso, a rodovia. Mano, mano, calma, calma. Aqui na gringa normal, na gringa normal. Não, moleque, não sobe, não. Meu Deus, caraca, velho. O que aconteceu, velho? Sobe, sobe. Volta, volta, volta, volta. Aqui é perigoso, aqui é perigoso. Novamente as construções. Olha lá, galera, olha lá, galera, olha lá, galera. Tá tremendo, mano, tá tremendo. Olha o cara de moto, velho. Segura, mano, segura, segura. Caraca, o cara, o cara quase bateu ali. Bom galera! A chuva! Deu uma diminuída. Mas olha só. Nossa, mano! A situação que a gente se encontra, mano! Uma criança! Peraí, no meio da cidade. E aquele terremoto simplesmente ocasionou num tsunami. Não sei se vocês sabem, mas terremoto.. Ocasiona tsunami Não sei se vocês sabem aí, mas É, os desastres da natureza aí, mano Aqui, ó, eu criancinha, assim, agora imagina Uma situação dessa, tá ligado? Um adulto Mano É só um helicóptero, mano Um helicóptero pra tirar o cara daqui, mano Ou se ele, sei lá, ele for o Aquaman Sai nadando aí Imagina uma criança, cara. Eu quero meu pai, eu quero minha mãe. Sou uma criança um pouco evoluída, minha voz já deu uma engrossada. Não tá aquela vozinha fina. E aí, galera, olha as ondas, mano. O que, que eu vou fazer aqui, véi? Caraca, Los Santos tá completamente inundada. Bom, já vou deixar claro que aquele outro estacionamento. Simplesmente Tá submerso, então Vim para outro Tão rápido assim, isso aí É, o, é, o, é o, a edição, né O milagre da edição, você vê muitos filmes Assim, séries e tal Por que aqui não seria diferente a água sobe aqui, mano Ó, o Molequinho sabe nadar, mano Eu não sei se ele tem fôlego de peixe Ó, não dá nem pra gente subir ali, Odart. Deixa eu tentar subir ali, mas é, essa chuva podia parar, né, mano Agora eu não sei aqui, ó oh, Não sei se é Ah, mano, acho que nadando não sei, velho não, não dá pra subir ali, velho não... não tem nenhum veículo aqui, mano eu... Essa chuva tem que parar, mano Essa chuva aí Caraca, galera O que, que a gente faz? Mano, nadando não vai dar certo, velho Nadando não vai dar certo Porra, uma criancinha dessa aqui Mesmo que você apareceu um jet ski Sei lá, que a, as ondas trouxe lá da praia Ele é, não teria condições aí de pilotar não, mano Pra sair daqui, velho E, cara, eu, eu não sei, tipo Tava vendo os mods do Julio Nib lá, mano Bagulho muito louco, né, mano Até hoje ele podia inventar um mod de Tsunami, né Se apertasse um botãozinho, as ondas isso da praia, né E começava a invadir, mas Infelizmente não tem, mano não tem aquela ondona, tá ligado? Na praia ali, tipo, a água vindo, arrastando tudo assim. Mas tem esse, esse daqui, né, mano? Que é um tsunami também, né? Que a, o mar ali, uma onda gigante invadiu a cidade, irmão. Igor de paz, cara. A gente, ó, olhando ali, ó, a gente não tá tão longe da terra, cara. A gente não tá tão longe da terra, galera. Ou melhor, não sei até onde tá essas águas, mano. Mas tá lá, ó. Cara, ali o Maze Bank ali, ó. Sinal que a água dando até aqui... É sinal que... Tá muito longe, mano. Tá muito longe. A princípio não tem como sair daqui, cara. A gente vai ter que aguardar um helicóptero Vindo socorrer E pra gente ir embora, mano felizmente galera Helicóptero do resgate Aí, duro que nem Se a água não baixar aqui, ele não pousa Aqui não, mano Já que tem aqueles helicópteros, né Que solta a cordinha, né, aquele de resgate Mas é do jogo, mano Não tem isso do jogo, né, velho Então, a gente vai ter que esperar Cara Vai ter que ficar aqui esperar a água baixar, mano. Parar a chuva e a água baixar. Aí, galera, passou a chuva. Mas a, mano, a, a água tá muito, muito. As ondas estão muito altas, mano. Olha a água aí, velho. Que louco. Água do GTA é a lista pra caramba, né, mano? O que a gente faz? Descer aqui não é uma boa ideia, não. Olha a onda, mano. A água bate aqui e sobe, mano Não tem jeito Ah, galera, abaixou Água abaixou, mano Vambora Meu Deus Vamos descer desse prédio aqui Ah, galera, ó a Água abaixou, mano Mas, ó Los Santos ainda tá inundada, mano Não dá pra voltar pra casa Mas estar tá vivo Nossa, mano Olha isso Baixou da parte onde a gente tava. Uma rodovia aqui, ó. Tudo inundado, mas a água já tá calminha. A chuva parou, os ventos e tal. Mas a gente vai conseguir voltar pra casa, galera. Caraca, mano. Bom, seguinte. Esse foi o vídeo. Eu poderia pegar um barco aqui e tentar voltar pra casa, mas... O que, que vai adiantar, né? Você tá... É, você tá, tem muita água ainda Baixou bastante, mano da, a gente, da onde a gente tava ali, ó Eu dei uma transferida pra cá Pra não demorar muito no vídeo Da onde a gente tava ali, ó Olha só como é que já tá, mano Mas a rodovia aqui principal Já baixou Mas é isso, galera Se quiserem mais vídeos com o Dinatinha Kids Comenta aí Se quiser dar sugestão também de vídeos Pra gente jogar com o molequinho Certo? O Dinotinha platinado. Targaryen. Olha o carro, olha o carro. Ele, ele vai se jogar na água? Isso aí não tá bem não, hein? Olha lá. <risos> oh, que cabeça de magro, irmão. Mas é isso. Deixa o like, compartilha. Tamo junto. Valeu e fui!